Vem aí! Quarta Corrida do Trabalho, um evento para promover saúde e cidadania. E o tema deste ano é jovem aprendiz correndo por um futuro. Quarta Corrida do Trabalho, uma idealização do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e Ministério Público do Trabalho. Realização Amatra 23, apoio TV Centro-América.